A origem do trauma começa com algo desse tamanhozinho, pequenininho. Começa pequenininho, aí se agiganta, porque saiu do controle. E aí o propósito nosso da aula de hoje é como descobrir o trauma do cliente. Como você faz para conseguir isso? É um assunto mais avançado. Por isso que eu deixei isso já separado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os cinco elementos e hoje o objetivo nosso é avançar mais esse assunto, explorar mais esse assunto. Seja todo mundo bem-vindo! Hoje eu vim falar sobre traumas, né? Traumas, traumas, traumas, né? Quantos traumas as pessoas têm? Quantos traumas, eventualmente, você tem, né? Quanto sofrimento, quanta coisa difícil, quanta coisa... Ai, meu Deus, difícil de levar. E o trauma, ele, ele vem de algum... vem. O trauma, ele, ele acontece de algum ponto. Tem alguma parte em nós que... Fatos que ocorrem coisas que a gente não quer e aí vem o trauma e você fica traumatizada, fica traumatizado por algo que aconteceu que não era bem o seu plano, né? Planejou algo e o resultado não deu aquilo que você esperava e eventualmente aquilo que você não queria que acontecesse aconteceu e virou um trauma e esse trauma você começa a carregar pela sua vida, né? E o que que a reflexologia pode ajudar? A reflexologia pode ajudar bastante. Eu vou falar para você hoje o quanto a reflexologia pode ajudar nos casos de trauma seu, do seu cliente, né? O objetivo nosso aqui é tratar de você em primeiro lugar. Libertar você das suas dores físicas, das suas dores emocionais. E é o que a gente tem feito com muito resultado, com muita alegria. E depois que você está bem, você se sente capaz de ajudar outras pessoas. É, esse, é essa grande, a grande magia de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente faz. Não Mas... é ter o alívio da dor só para mim. Não quero que você tenha o alívio da dor só para você, o alívio da sua dor física, o alívio da sua dor emocional. Eu quero, eu desejo que você leve este alívio da, das dores para outras pessoas. Por quê? Porque você pode, a partir do momento que você tem o um conhecimento, se você deixa o conhecimento parado, é como se fosse um livro na estante. Um livro na estante não serve para nada. Um livro, na, um livro na estante só serve para pegar poeira, tomar espaço, criar bolor, criar fungo. Um livro precisa ser... Lido. Aquilo que você aprende precisa ser praticado. Aquilo que se aprende precisa ser praticado, senão fica sem sentido. Pensa comigo. E você tem tido os benefícios para você do alívio das dores. Aí você fica sabendo que o seu vizinho, sua vizinha, uma parente, um parente, um amigo, uma amiga está sofrendo com dores. E você sabe fazer a massagem. E você não vai fazer a massagem. Por quê? Vai deixar o seu amigo sofrendo com dor? Vai deixar seu vizinho, você sabe como que faz. Então vai lá e ajuda ele, ajuda ela, vai lá faça massagem, aquilo que você vem aprendendo, meus alunos que estão mais adiantados, né, já tem toda a metodologia, está estudando os alunos mais antigos, já, já estão com seus certificados, estão trabalhando tendo resultados, ganhando dinheiro enfim, vá ao campo de batalha cada vez mais, ajudar mais pessoas, é necessário a gente não pode parar você que entrou aqui no mundo da reflexologia, você criou um compromisso, ai professor é, você criou um compromisso. Depois que você adquire o conhecimento, não dá para parar. Não pode parar. Adquirir o conhecimento não vai seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Seguir feliz naquilo que você faz. Caminhar, ser feliz. Fazendo a reflexologia. É isso que você sabe fazer. É isso que você aprendeu a fazer. Vai ficar com trauma de não ter feito a reflexologia? O arrependimento é o início de um trauma. Ah, ficou traumatizada. Começa com o arrependimento. Ah, me arrependi ter feito tal coisa, ou me, arre, me arrependi de não ter feito tal coisa. O que é que você não fez, não ajudou? A origem do trauma começa com algo desse tamanhozinho, pequenininho. Começa pequenininho, aí se agiganta. Por quê? Saiu do controle. E aí o propósito nosso da aula de hoje é como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 avançar mais esse assunto, explorar mais esse assunto. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, sofrendo com dores físicas, sofrendo com dores emocionais. Então aquilo que eu faço, que é transferir conhecimento através das massagens nos pés, você pode também transferir isso em modo prático para os seus clientes, ajudá-los a libertá-los desses traumas. Agora imagina você ajudando o seu vizinho, sua vizinha da frente, de trás, do lado, pessoas do seu bairro. A minha vontade sabe o que é, de verdade, é que cada município do nosso país tenha um representante nosso, tenha alguém que saiba fazer, tenha alguém que possa estar tirando as dores dos outros, porque neste exato momento, neste exato momento, muitas pessoas estão sofrendo com dor. Não são poucas, não são muitas, infelizmente é assim, mas a gente está formando um exército de pessoas que querem ajudar as outras pessoas, e eu quero saber se você está nesse meu exército. Eu quero saber, você está nesse meu exército de pessoas que querem ajudar as outras pessoas? Então participe ativamente. Então vamos lá, Vou falar sobre trauma. Vocês comentaram algumas coisas aqui, ó. medo de dirigir, várias pessoas têm trauma de medo de dirigir, tem até... Autoescola especializada, né? Tem lá um professor que treina pessoas que têm trauma de dirigir. Abandono, a mãe abandonou, né? Eventualmente a criança vai parar numa instituição para adoção, né? Rejeição, sequestro, nossa, violência, né? Violência. Medo de sapo, medo de bicho. Tem que respeitar o trauma. Algo deu causa. Então, vamos anotar uma frase aqui, ó, para vocês guardarem para você. Algo deu causa. Todo trauma. Todo trauma. Todo trauma. Algo deu causa. Alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu. O que é que aconteceu? Lembra? Metodologia do iceberg. Então, algo deu causa no trauma. Então, quando você for estudar o trauma de alguém, você tem que colocar o trauma aqui em cima. que se escreve trauma. Qual trauma? Medo de alguma coisa, medo disso, medo daquilo. Então, por o trauma é O trauma é tudo isso aqui. Ó. O que está aqui é o efeito do trauma. E como isolar isso aqui? Como exterminar isso aqui? Trabalhando isso aqui, ok? Então, como a gente trabalha o trauma? De um jeito SPO. Professor, o que é SPO? Estou chegando agora. SPO é o método. Então, para eu trabalhar algo tão complexo, que é o trauma. Trauma é o muito complexo. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de um método. Eu preciso de uma receita. Sabe? O que é uma receita? É um passo a passo. Eu tenho que ter um passo a passo. Não dá para fazer algo, não dá para você fazer o meu curso se você não segue o passo a passo. Você tem liberdade no curso para pensar. Você tem total liberdade para pensar. Mas você tem que seguir um método um passo a passo. Qual é o passo a passo? Estudar o cliente, entender. E como que se estuda o cliente? Com um iceberg. De que jeito? De um jeito simples, prático e objetivo. Então, por exemplo, o trauma. O que que o trauma ocorre? Agora vou mudar a pergunta de vocês, tá? Pense no trauma, tá? Ou num fato que possa gerar um trauma. O que este trauma Traz de sentimento para a pessoa afetada. Então aí, qual é o sentimento da pessoa traumatizada? Tristeza, medo. Qual é o sentimento que fica, que resta de uma pessoa traumatizada? Revolta, pânico, irritação. O que mais gera o trauma? Raiva. A pessoa fica irada, possessa, revoltada. Então vamos falar dos cinco elementos? Vamos para lá? Lembra... Todo o nosso estudo está baseado no método SPO, Simples Prático e Objetivo, e que tem como eixo principal o iceberg. O que eu estou fazendo com vocês, eu estou fazendo com que vocês preencham o iceberg. Todas essas palavrinhas que vocês já colocaram aqui, escrevam no iceberg. Se você fizer isso, você nunca vai esquecer, nunca vai esquecer. Então escreve aqui em cima o trauma, escreve todos os sentimentos do trauma, escreve aqui embaixo. Seu cliente, ele tem um desses sentimentos mais aflorado. Então lá nos cinco elementos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. A pessoa que está traumatizada, eu vou chegar aqui bem perto pessoal, Ó, vou chegar aqui bem perto. Uma pessoa traumatizada, ela está eufórica? Uma pessoa traumatizada, ela está muito preocupada. Uma pessoa traumatizada, ela está muito triste. Ela está com muito medo. Uma pessoa traumatizada, ela está com muita raiva. Está muito revoltada. O que, que você acha? Uma pessoa traumatizada, ela está muito eufórica. Está fazendo festa? Acho que não, né? Uma pessoa traumatizada, ela está muito preocupada. Uma pessoa traumatizada, ela anda muito triste? Pode ser. Uma pessoa traumatizada está com muito medo, pânico? Pode ser. Uma pessoa traumatizada, ela está muito raivosa, está possessa com tudo aquilo que aconteceu? O que, que você acha? Ah, mas parece que é tudo, professor. Mas eu quero uma resposta. Então vocês perceberam o seguinte, que não, não há um sentimento único não há um sentimento único para o trauma. Não há um sentimento único. A única coisa que não apareceu aqui foi a euforia. Porque, obviamente, a pessoa não está fazendo festa. Ela está traumatizada. Uma coisa que ela não está é no elemento fogo, mas surgiu preocupação. Se surgiu preocupação, essa pessoa pode estar muito no elemento terra, muito terra. Surgiu bastante a palavra triste, quer dizer que essa pessoa está no elemento metal. Ela está no elemento metal, porque ela está muito triste em função do trauma. Outras disseram que ela está com muito medo. Se ela está com muito medo, ela está muito no elemento água. Outras disseram que ela está com muita raiva. Quem tá muito raiva, tá no elemento madeira. Nossa, professor, mas é assim. É assim. SPO. Simples, prático e objetivo. Como que você vai fazer a massagem no pé da pessoa se você não sabe o caminho a ser tomado? O trauma? São diversos traumas. O sentimento que ele gera na pessoa é diversos também. Então você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Vou falar assim do jeito bem, bem tosco, bem caipira mesmo. Você não pode colocar todo Todo mundo no mesmo balaio. Se aparecer 10 pessoas com trauma para você, são provavelmente 10 ou 4, sei lá quantos atendimentos diferentes, mas certamente não será atendimento único para todos, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Entenda. Isso. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Se ela reage de uma forma diferente, o tratamento para ela tem que ser diferente. Não pode ser igual. Se você faz, faz igual, você vai prejudicar o seu cliente. Você vai potencializar o trauma do seu cliente. Por quê? Porque você não identificou direito. E como que faz para identificar? Estudando o cliente. E como que faz para estudar? Dentro do curso, isso aqui é assunto avançado, é do MAD, módulo avançado das dores emocionais. A partir do momento que você domina este assunto, você sabe criar protocolos. O Que eu estou ensinando vocês aqui é você criar liberdade de pensamento. Alunos meus, quero que o aluno meu seja um copiador de protocolo. Não quero, não quero. Dentro do curso, tem lá para quem está iniciando, tem os protocolos prontos. Tal, tal, tal. Então, eu quero que você crie independência na sua mente para você pensar, para quem está começando, tem o um curso MDF, o um módulo das dores físicas, por enquanto você ainda não tem um total domínio sobre a técnica, tem alguns protocolos prontos, mas à medida que você avança, vem para o MAD, vem para a essência do ser, você fica independente de pensamento, porque conhecimento liberta, eu quero que você tenha liberdade de pensamento. Para você poder estudar o seu cliente. E elaborar para o seu cliente o protocolo adequado para ele. Ou para ela que está com trauma. Que é o motivo da nossa aula de hoje. O certo é... O certo é que quem tem trauma não está no elemento fogo. Ele pode estar na terra? Pode. Pode estar no metal? Pode. Pode estar na água? Pode. Pode estar na madeira? Pode. Mas como que eu faço para identificar, professor? Como que você faz? Eu fiz isso com você agora. Eu fiz uma pesquisa com você agora. Qual é o sentimento? Eu fiz a pergunta... Qual é o sentimento da pessoa traumatizada? Vocês escreveram para mim. Então, quando você estiver com o um cliente, preste atenção: agora é a joia da aula. Quando você estiver atendendo um cliente traumatizado, primeiro, você não vai chegar nesse assunto logo na primeira sessão. A primeira sessão não foi feita para trabalhador emocional. O cliente traumatizado, certamente, ele está rígido, ele não está flexível, ele não está leve. Né? solto, ele não tá assim ó, um cliente traumatizado, o cliente traumatizado ele tá assim ó, desconfiado de tudo pessoa traumatizada, ela, ela, ela fica assim, ó. Então, primeiro, se ela tá assim, ela tem dor pelo corpo. Não preciso de bola de cristal pra saber disso. Ter dor aqui em cima, tensionando tudo. Tudo dói aqui em cima. Dói o ombro, dói aqui. Tá vendo? Primeira sessão, vou dar a joia pra você. A joia da aula. A primeira sessão, você vai fazer o protocolo geral. Por quê? Porque isso, o cliente tá cheio de dor. Ele falou que tem trauma. Mas a primeira sessão não foi feita pra trabalhar a dor emocional. Você avançar na dor emocional emocional na primeira sessão, vai dar ruim. Já vou te adiantar, já vou te alertar. Você é meu aluno? É? Então se liga, se liga. Primeira sessão, não trabalhe dor emocional. Ó quem já fez isso, ó. Se eu já fiz, deu ruim, eu não quero que você faça também de ruim. Ou seja, dentro do curso, vocês que entraram agora no curso, quem é aluno mais antigo já sabe, você vai saber que eu ensino como fazer e mostro o que não fazer, eu não ensino a fazer o errado, mas eu mostro justamente para você não fazer, então na primeira sessão você não trabalha dor emocional, primeira sessão é um atendimento emergencial, seu cliente está cheio de dor, você vai fazer o que? Você vai fazer o protocolo geral, para quê? Para tirar a dor do corpo, tirando, melhorando essa dor que o cliente está no corpo, por consequência, a dor emocional dele vai melhorar, por consequência, porque todos os pontos têm carga física e carga emocional. Então quando você faz o protocolo, ó, quando você faz o protocolo geral bem feito, um boca de siri pro trauma, hein? não fale nada. Então quando você faz o protocolo geral bem feito, bem caprichado, a dor física que o, corpo, que o cliente está com o corpo travado. Vai melhorar. Essa dor física melhorando, já que todos os pontos têm carga física e emocional, a dor emocional já vai dar uma baixada. Ou seja, o protocolo geral, a primeira sessão, é um preparo para você entrar aqui. ó E quando é que você vai entrar aqui? Lá na segunda sessão. Depois de sete dias. Aí você vem... Como que entra aqui? Harmonizando o cliente. De que jeito que harmoniza o cliente? Aí com o estudo do cliente, qual a emoção que tá mais? Eu vou dar uma canjinha para vocês aqui, ó, falar como que harmoniza quando as coisas estão bagunçadinhas. Por exemplo... Falei para vocês, ó, e o estudar o cliente tá lá em cima, né? SPO, estudar o cliente tá aqui embaixo. É a base do curso. Uma pessoa, por exemplo, ela tá com trauma e esse trauma gerou nela muito medo. O que eu percebo é que o trauma gera muito medo. A pessoa fica inquieta. Quem tá muito no elemento, tá com muito medo, tá muito no elemento água. A água, a pessoa tá muito água. E se ela tá muito água, a gente precisa baixar esse nível de água. Tá muito água. E como que a gente corta esse efeito da água? Então, o elemento terra controla a água, entendeu? Vou falar de novo. O elemento terra controla a água. Aí ah, eu quero diminuir a água, eu tenho que trabalhar o elemento terra. Como que faz? Então lá na segunda sessão, você refaz o protocolo geral, com um pouquinho menos de tempo, e deixa uns minutinhos para você trabalhar um pouco mais o pâncreas e estômago. Porque você trabalhando mais basso pâncreas e estômago, você vai diminuir essa água que está demais. Diminuindo a água que está demais, vai acontecer uma balança. Ou seja, se ele é uma balança, tem cinco pontas essa balança. Não tem cinco pontas essa balança? Então essa balança ela tem que estar equilibrada nas cinco pontas. Entendeu? Eu fui claro. Fui ou não fui claro? Ficou alguma dúvida? Quer mais algo mais simples do que isso? Um elemento que está demais, ele inclina a balança. Eu tenho que harmonizar esse elemento para a balança ficar ali, ó. sabe? Aquela balancinha tipo um barquinho no mar, que é aquele mar legal, gostoso, não aquele mar revolto. A pessoa que está no trauma ela está no mar revolto. Eventualmente um mar revolto no elemento água. Mas, sabe, um barquinho tá ali navegando tranquilo e tal As oscilações, as oscilações dos elementos servem pra gente tocar o barco da nossa vida De uma forma natural Só que não pode ficar assim, ó Não pode oscilar assim, ó Oscilou assim? É o problema. É a desarmonia. Entenda uma coisa. O que eu ensino na reflexologia é fazer a massagem e harmonizar as energias do nosso cliente. Esse é o meu segredo. Se alguém estava querendo saber qual é o meu segredo, esse é o meu segredo. Eu trabalho, que os pontos são, se refletem a energia do corpo. E eu faço a harmonização nos pés. Usando... Esse conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa. Entendeu? De um jeito muito SPO. Simples, prático e objetivo. Então, para esse cliente, no caso que está com medo, né? Ele está muito doer água, água. Você está com muito medo. E eu preciso colocar terra, porque a terra corta essa água. Vou trabalhar mais o pâncreas e estômago. Lembrando que o baço, nós só temos no pé esquerdo. Baço não tem no pé direito. Ai, professor, quanto detalhe. Detalhe? Você quer aprender no detalhe? Vem fazer o nosso curso, entendeu? Aí é, o baço, baço nessa região, trabalho o baço Baço, plantas tal, por aqui E trabalho o estômago, onde que é o estômago, professor? Ó, aqui ó dedo caiu aqui, ó essa regiãozinha aqui, o estômago. Entendeu? Não, entendeu? Ah, entendeu, né? Viu como que é simples? Prático, objetivo. Ah, então dá para eu, eu criar um protocolo? É isso que eu quero para você. Eu quero que você crie, eu quero que você pense. Eu quero ser o mentor seu, o seu professor, o seu mentor. Eu quero que você pergunte para mim dentro dos canais de comunicação que nós temos no suporte ao aluno. Eu quero isso. Mas eu quero que você aprenda a pensar. Pessoal, muito feliz, contente demais, sentimento de dever cumprido. Eu acredito que nessa live de hoje a gente acho que dá por, por encerrado de verdade, levar nossa mensagem, né? Isso me deixa muito feliz, feliz mesmo, de verdade, porque eu sei que tem muitas pessoas Brasil afora aí, outras mundo afora. É, ajudando outras pessoas né? e com isso eu tenho certeza que milhares de pessoas hoje estão sem dor ou estão com as dores aliviadas porque aprenderam a fazer uma massagem um passo a passo os passos iniciais né? não aprendeu o todo porque o todo está dentro do curso mas alguns passos iniciais aprendeu para ajudar em casa alguém que sofre se você quer mais, ajudar mais, se você quer se tornar uma terapeuta de referência na sua cidade, aproveite. Grande abraço. Eu espero a sua decisão, porque a minha decisão eu já tomei. Tchau, tchau.